Já perdeu duas rankings de hoje e ainda não se inscreveu no canal, rapaziada. Se inscreve então que a próxima tu ganha. Tamo junto. Tamo então, com um caçadinho em chat. Cace dolas. O do Zedão. Porra, Shen, Caçadinho, Bar do Caim, mano. Zed não é legal aqui, velho. Além não vai ser legal, mas pra depois... Tá, meu time tá, tá bastante dando mágico, dá, dá pra lançar Não, Caitlyn, não Cara, eu odeio Caitlyn, brother. Acho bem forte quando o cara sabe usar strap na moral, mano Acho muito forte <risos> Se vir, se vir, bardo, karma, Caixa Karma, Caixa é canha, né, mano Porra, karma, kaisa na cidade, queira tanzinha aqui, taunt aqui Pode ser, cara. É a boa, é a boa pro, pro late game, mid late game. O late game que eu acho que vai ser melhor, um ataque speed, mata tá suave. Farm perfeito. Vou invadir na caruda, mano. Na caruda. Os caras sabem que eu tô invadindo, mas foda-se. Nice! nice! Nice! E o Aronga! E o Aronga! É a le... Não, bot Lane. Não, o que, que é isso? Que que é isso? A gente tava. Tá... O quê? A gente tava invadindo o Caim, vocês viram? O Caim tava aqui. Como que vocês tomaram esse gank, mano? Que isso, né? Nossa, tem burguinha, burgando. Caralho, que burga boa. O barco vai morrer, chat. Cara, tá com 10 de farm na frente de caçadinha só por farmar mesmo. 70 AAAAAAAY 70! Se fosse 65 ele tava morto Se fosse 65 ele tava morto Eu juro pra vocês, cara A energia da minha shuriken pra quem tá perguntando Ai, agora é 65, chat, agora Ui, Pega sua armadura aí, rapaz Pega sua armadura aí que eu tô cheio da espada Vai ser a Cara, eu vou pegar você já já O cara não tem flash Só pra completar Ai. Que isso? Que isso, doidão? Nice! Com o gank da Morganina, ele meio que falou: ah, Morgana já, já apareceu, não vai brotar, eu vou pra cima. Aí ele esqueceu que eu ia pegar level 6. Só esqueceu. Cara, Morgana tá 3/0, mesmo farm que o Caim pegou o dragão. Foi tudo isso porque a gente roubou o Blue? Ih! Ih! Nice, nice, nice, nice. O cara tá brotando ali, matando o maluco. Nossa, Shen ultou, Tá todo mundo ali, cara. o tô Muito bom. Isso foi muito bom, velho. A gente chamou quatro pessoas aqui. Usaram coisa pra cacete. casinha assim vai morrer, mano. R é ataque E. Não tem como desviar. Morreu. Só pra garantir, né, mano? Ah, morreu não tem arauto. Ok, ok, ok. Boa play, boa play. Me libertar vai dar bom, mano. Não vai fazer nada, eu acho. Não vai fazer nada. BARDO! BARDO DE GUARDIÃO, CHAT! BARDO DE GUARDIÃO, foi o que salvou o maluco pra quem tá se perguntando BARDO DE GUARDIÃO! Morreu, amigo. O que eu posso fazer? Não posso fazer legit nada, cara. Ah, só vou dar R nele, mano. Vamos ver o que ele faz. Morreu. Não acredito Eu não quis dar o Ignite, chat Eu não quis dar o Ignite Ele upou! Ele upou! Não ia precisar do Ignite pra matar, mano Mas ele upou Aí precisou Foda-se Eu vou me matar aqui e vou pegar essa torre. Meu Deus, não pegou O cara vai tomar no... Papo reto. Ah, mano, tô trollando, chat. Pô, mas e aí? Caim só fica mid? É o quê? É o babás? Cara, tô poupando meu Ignacio por causa de quê, cara? Tem bote CDR. Essa porra volta rápido. Pô, eu vou usar Ignite no Fora esse agora. Ih. AI! Ah! Hã? Me abalou muito, me abalou muito não pegar o dinheiro dessa torre, velho. Tá tranquilo aí no jogo, velho. Só tem que pegar esse Caim e matar ele. Tá valendo muito dinheiro. Velho. Meu Deus, a Morgana me deu shield e não conseguiu entrar na bagulho. Meu Deus... Meu Deus, aquela Ustubarde ia ser muito boa, cara. Aquela Ustubarde ia ser muito boa, mano. Cara, aquela Ustubarde ia ser tudo que eu precisava, mano. Tudo, tudo. Caralho, que <risos> tá vendo se ia matar na última ou não? O cara, acho que ia flechar atrás dele. Eu só flecharia se não tivesse matado, tá ligado? Lembrando porque eu demorei para brotar dar auto-ataque? Pra ele não conseguir. Não! Tá aqui. Não! Trolei! É doido flechal da Ucrone. esse merda! Ah, que bobo! Não! AI! Você é muito boa nesse jogo, Carminha. Você é muito boa nesse jogo, Carminha. Papo reto. Cara, que. Vocês viram o que a Karma fez? Vocês viram o que a Karma fez? Eu ia morrer na ult do Caim. Eu tenho quase certeza que eu ia tomar em K na ult do Caim. Só que ela deu flash escudo, mano. Vocês não viram? Peguei no replay então, cara. Ela salvou a faixa, na minha opinião. Eu morro não, cara. Ele não tem dano. Acho que tomar o stun. Esse aqui foi um jogo de visão, mano. Foi de visão diff. Que o Caim morreu aqui me deu mil de ouro. Mas né? Morganinha lançou aquele quezinho brabo e pegou, né? Ah, tá bom, você acha que eu não tio também, tá Ah, eu ia. Deixa eu dar um negócio nele aqui. Ah, ulta tá mesmo. Boa, nem né? Fudendo. Cara, nem fudendo, brother. que ele conseguiu me, me dar negócio naquilo. Uta, uta, uta. Valeu, Bardão, valeu. Consegui tacar o Ignite ainda. Oh, bom, bom flash do Shen. Os papais estão vindo caçadinho aqui nas costas, né, mano? Tô sem bruto, tô sem bruto, tô sem bruto. Olha o dano que a gente tá nesse chain, velho. Puta que pariu, tadinho. Tadinho. Fora que eu vou ter que usar minha sombra pra chegar perto, né, mano? Eu vou testar, eu vou testar. Ó <risos> <Olha> o dano. <risos> Level 16, pô. Full penetração. É só vá, pô. só o Kain me mata, mano. 10 segundos. nos 10 segundos eu tô em posição de perigo. Caim, caim, caim, caim, caim Nice, caim com palavra, brother. graças a Deus Morri, velho, vai tomar no cu ah, e O Eclipse! E o Shield da Karma, braba demais Ah, tô meca. Epa O cara achou que eu era bobo, mas o queira não é bobo, né, bro? Achou que eu ia voltar na sombra? Que eu ia ficar com medinho? Só manter a calma, tio. E lá. Tá, eu acabei trollando eu devia ter caetado mais, mano. Se a SV não chega, eu não mato o bardo. Talvez eu mato o bardo, eu ia mais um round de skill. Não, meu blue tinha acabado. Meu blue tinha acabado, Nem até ia ter um round de skill, não. Era só pra, pra, pra sair. Fechou calma aí, é calma aí, calma, calma, calma, calma eu, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, eu, calma aí, eu, porra! Calma aí, titio! Calma aí! Tá, tiraram onde do caim. Caim vai morrer, muito bom. Essa luta é muito boa, essa luta é muito boa, chat, essa luta é muito boa. Muito boa essa luta. Matei. Ela pegou aqui Ele vai dar W em mim e fugir Mas na hora que ele fizer isso Brawl auto ataque tá ele vai morrer, mano Só persegue, ele tá indo pra cima ainda Morreu Ai <risos> oh, meu Deus, era pinto Pera, pera, escuta o beat Tem que te reportar, Juqueira Se reportar, mano Todo respeito Mas a Kayser deu um quadra E tem kill agora Ih, Caralho a Kai'Sa deu o e tá com 7 kills, ela tinha 3 Mano, nem pensei no penta, papo reto Ali quando eu matei o bardo, brother, e foi 4 kill pra Kai'Sa, eu não entendi não Papo reto, a Riot me roubou ali Ai, me bru. Nice, mano. Eu só fui pra cima dos caras ali, acabei beitando o Caçadinho e o Shen. GG, esse jogo já era nosso, na real. Tipo assim, é, foi Django dive. Porque mesmo eu ganhando do Caçadinho early game, e a Morgana invadindo o Cain com a minha apresenta a gente roubando o blue dele, fudendo ele early game, foi a visão da Morgana e perceber que a matchup era minha e invadir o cara lá, do que eu ter pressão, tá ligado? Não foi, foi mais mérito da Morgana do que meu. Entendeu? Entenderam?